Ô, senhor Joaquim, o senhor está aqui no Aparecido Poço. Isso. O senhor conhece o Aparecido desde quando? Desde 73. Bom tempo, né? É <risos> pouquinho tempo. É. É. O senhor é natural de onde? Eu sou de, de Capitinga. Assim, nasci em Capitinga, meu documento é de lá. E Mas isso? fui assim, eu criei de Ibiraci assim, até 12, 13 anos. Depois fui para fazenda Santa Maria, fui para o Taquaral. Tudo de um patrão só. Trabalhei. Quem é que era o patrão do senhor? Paulo Feliciano Alves. O senhor ficou quantos anos trabalhando para ele? 27. O senhor casou na fazenda? Casei na fazenda, meus filhos. Esse aqui já estava tá começando a trabalhar quando eu saí de lá. E ele aprendeu a trabalhar na roça, né, Aprendeu. Mano? O que, é que o senhor fazia na roça lá? Ah, eu fiz de tudo, rapaz. Eu, eu, eu trabalhei com carro de boi, carroça, tirei leite, trator, caminhão, ônibus. Eu fiz de tudo na vida um pouquinho. Amansou cavalo, não, né? amansei cavalo também. Toquei um pouco de boiada, pouco, mas toquei. Me fala um pouquinho. O senhor falou do Jailson, filho do senhor. São quantos filhos o senhor tem? Quatro. O nome desses? É Fátima, Janice. E Marilza, e Jair. E o senhor está em Franca? O senhor chegou aqui em 73 ou não? Não, eu vim para cá em 87. 80, 80, 87. 87. O senhor já veio com a família já? Já, vim com a família já, pronto. Dá trabalho para esse pessoal aí. É, vindo dar trabalho. Aí aqui depois que eu saí desse patrão, eu trabalhei por. Lá na Três Colinas, quando eu vim pra cá eu vim morar na Três Colinas. Aí fui quem que era o norte. Colinas? Era do Zir do Lara, na época. Aí quando eu vim pra cá eu trabalhei pro Norte, mas o Mirto, da Franterra, e o Luiz Fernando. Trabalhei 15 anos. Saí deles e agora trabalhei mais um tanto lá no supermercado de São Paulo. Eu já, já rodei o mundo, viu? Aqui do supermercado? O supermercado econômico, quer dizer. Econômico? É. Trabalhei com eles lá uns 10 anos. O senhor está fazendo quantos anos? Ah, hoje? eu estou novo. 84 e meio. O senhor está novo mesmo. O senhor Joaquim? É Joaquim? Joaquim Miguel Campos. Irmãos do senhor, quem são? Eu e um cunhado é Começar de cima para baixo. Zé Miguel, Luzia, Aparecida, Ataíde, gostar, Antônio, Sebastião, Maria e Joaquim. O senhor é o caçula? Não, eu, eu, o caçula é o Sebastião. O Sebastião. É. Ô, Sr. Joaquim, e a mãe do senhor? Dalvina... La, Maria de Jesus. Ela morreu com 102 anos. Ela morreu em Franca? Bom, eu... Espera um Irmãos dela o senhor conheceu? Não, não conheci nenhum. Mas avô o senhor conheceu? Não, nenhum também. O senhor não conheceu? Não. É, é Jailton, né? É. Ô Jailton! Aí, ó. <risos> Me fala aqui, o seu pai trabalhou mesmo? Jogou bola ou não? Trabalhou. É. Trabalhou muito, trabalho até hoje. Você lembra de mim? Eu fui vereador aqui, o pastor Ronaldo. Eu uso, ca... eu uso cadeiro de rodas. Ah, sim. E eu faço hoje esse registro histórico bonito de família, né? <risos> ah, Aí, ó, ele tá falando do, do pai dele. Você conheceu os seus avós, né? É, ele conheceu. É. Eu jogava bola, cantava reis. Cantava forró, fiz de tudo, de tudo terminar. Lá em Capitiga era muito forte, lá aquele negócio é.. é... Como é que chama aquela? De, de folia de reis? Tinha um outro. Um outro nome? Eu, eu saí de lá muito pequeno, sabe? Eu saí de lá com 7 anos. E foi pra Ibiraci? Foi pra fiquei lá até 12 anos e fui lá pra fazenda do Paulo Feliciano e saí de lá. Meus filhos, tudo grande. Eu tenho 27 anos O que, que o senhor me fala da vida? O que, que é a vida? Ah, a vida é muito boa, sabendo viver ela, né? É. é. Sabendo viver ela é muito bom. A graça de Deus e... Primeiro Deus. Né? Primeiro Porque Deus. Ele não é, não é nada. Mas e, sabendo viver a vida, não precisa dinheiro, não precisa nada. É a graça de Deus. É a graça de Deus. Bom, foi um prazer conversar com o senhor e registrar essa família aqui, ué. Família Obrigado. grande. Obrigado. O que, é que marca o senhor se assim, o senhor lembra de, de um tomo que o senhor levou de um cavalo? Ou de uma professora que reprimiu o senhor? Ah, rapaz, eu tenho é, é, muita coisa, não tem é. nenhum de separação, de tanta coisa que eu vivi. Andar, andar aí. 60 quilômetros a pé de noite, e voltar, sair, andar 8, 9 horas de pé, ia lá, ficava um pouquinho, voltava de novo. O de senhor pô. lembra de é, carro de boi? Carriei muito com um carro de boi. Car tem boi que é diferente do outro, né? É. Manso, é. bom. O senhor até ter é conhecido animal bom? Ah, conheci muita coisa bonita, animal bom. O São Joaquim, vou fazer uma pergunta bem discreta para o senhor. O senhor lembra dos veló primeiro? Lembro. Era na fazenda, nas casas? Era na fazenda, depois tinha que levar tudo nas costas. Levava tudo, fui, amarrava um pano, fui, um, amarrava um, um pau e pendurava nas costas. E saía com aquilo? Saía, aquele monte de gente. Um pegava um pouquinho, o outro pegava um pouquinho. Não tinha nada para carregar, quando eu estava olhando um carro de boi ou uma carroça para levar. O senhor, já, o senhor já acompanhou no carro de boi, enterro? Já acompanhei carro de boi, já fiz de tudo na vida, senhor Pedro. Tudo que lá de trás, lá essa franca aqui quando eu conheci ela, ela era ali da, da, da, do fundo do Ailton Senna, aquela do fundo do Ailton Sena, nessa da Santa Casa aqui, do, do, do cemitério da Saudade aqui ó. Nessa praça aqui. Mas então o senhor lembra da Morgiana? Ih, eu andei demais nela. Hein? A gente que não tinha nada pra poder registrar, sabe, naquela época. Mas foi o que eu mais fiz, foi andar de Murgiana. Morei aqui no Mandiú nós íamos pra Conquista cantando e voltava. Cantando. É, você tá falando Mandiu, eu tenho o, o meu sogro, tinha o um, um irmão dele, o ah, um cunhado dele que morou ali, Geraldo Geraldo Moreira. Nossa, eu não era muito colega nosso. Eu jogava bola que morreu isso? com 96 anos. Que que, não. A mulher dele é Antônia Ponce. E, nossa, demais, lembro demais, demais da cor. O coisa. meu sogro, ele morava aqui no Cubatão, Manel Ponce. Zé Marinha, o senhor, o senhor viu falar no Zé Marinha? Zé Marinha. Ah. Então, muito é. conhecido. Ô, tá Geraldo, com... foi um prazer conversar com o senhor. Eu vou colocar lá no meu canal lá, Fala. depois o. O, o, o Jailton vai ver isso lá. Tá bom, falou. Deus abençoe. Amém. Quantos netos? Neto, seis. Bisneto? De três. Aí ah, a família cresceu, é. <risos> um abraço pro obrigado. senhor. Deus abençoe. É, então, aqui no Aparecido, Poço Você está tirando a história aqui do, do pessoal. Baixando aqui, ó. É isso aí, a vida uma caminhada